Olá, você que me acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu estou aqui com a Dona Maria do Livramento, mais conhecida aqui como Dona Maria do Tio. Ela mora aqui no bairro da Cachoeira. E a Dona Maria, para quem não lembra, é a senhora que a gente está fazendo uma campanha para construir uma casa para ela. Ela mora ainda na casa aqui ao lado, que é uma casa de type, mas a casa não tem mais condições da família morar. E a gente começou esse trabalho com muito carinho, com muito respeito, com o apoio de toda a população aqui do bairro da Cachoeira. E para você ver que esse trabalho que começou devagarinho, hoje já temos aqui, né? Resultados. Então, hoje, mostrando o resultado dessas doações, está aqui, baixo da casa já levantada. Porém, ainda falta muito custo. E estamos agradecendo e, ao mesmo tempo, pedindo mais doações para que possamos concluir a casa. Tá bem andado, mas precisamos ainda e, concluir rapaz. o teto e tudo mais, ok? E aqui ao lado, dona Maria, né? Dona Maria, é né, que só tem mais é que agradecer, né? Quem me ajudou e quem tem bom interesse em me ajudar, isso aí eu agradeço muito. Aí tem um tirando no próximo domingo para escrever. para agradecer quem chegou para me ajudar Muito bem, como a Dona Maria falou a mão de obra está sendo toda feita através de mutirões a gente tem feito mutirões para levantar a parede, quero agradecer aqui aos pedreiros, quero agradecer aqui a todo mundo que está envolvido né, na nossa, aqui na nossa campanha, na comunidade. Existem também outras comunidades que estão ajudando aqui na parte da mão de obra. E precisamos da sua doação para comprar material, doações de cimento, né, doação de tijolos, doações agora de material de teto, enfim. E vamos lá com a campanha.